dia vlog hoje é dia 3 de julho. Bom dia, uma cara de bravo. Hoje eu vou dar continuidade A meus estudos pro Enem Vou fazer um pouco Do meu TCC E depois eu vou estudar violino Segunda-feira, dia 2, foi o aniversário da minha mãe Eu gravei aqui um trecho do eu Dos brigadeiros Dos cupcakes, foi ótimo, foi tudo E aí eu comi leite, né e como vocês sabem, eu sou intolerante à lactose E aí eu Tomei a enzima pra não passar mal, não morrer de dor e tudo mais. Só que o leite é extremamente inflamatório. E aí a minha pele fica... Assim, quando eu como leite. Então eu vou colocar todos os meus materiais de arte aqui dentro. Agora. Eu vou mostrar pra vocês rapidamente aqui como que eu estudo. Eu tô aqui com a minha, o meu Chromebook aberto. Vocês podem ver, tem um vídeo no YouTube aqui de uma menina estudando e a Abu me salva como vídeo aula. Eu faço esse esquema quando eu tô com vídeo aula. Como vocês podem ver, eu tô com uma vídeo aula de biologia e aí não tem música aqui, não tem nada, é só o barulho dela estudando, dela escrevendo no iPad dela, e aí isso me ajuda muito a concentrar. Quando eu vou fazer exercício, se a minha casa estiver tendo muito barulho, aí eu coloco um lo-fi numa outra aba, tocando, assim, aquele lo-fi ao vivo clássico que todo mundo conhece. Mas se a minha casa estiver um pouco mais silenciosa, eu deixo só a pessoa estudando. youtubers que eu era viciada mas parei de assistir e agora eu tô voltando a assistir não lembro porque que eu parei de assistir Belina Souza e agora eu tô assistindo todos os vídeos de novo aqui entra ponto de vista tá qual vai ser a minha abordagem porque que esse problema continua sendo um problema o que que ele gera quais são as suas características e como eu vou abordá-lo ao longo do texto a internet é uma coisa cruel Tem vários conteúdos bons Tem vários conteúdos Tipo isso, né? Por isso, ó Não, aqui. Tá Agora vamos agora... Beijo no coração de todos vocês, tá? Cuidem-se e a gente se vê aí Na próxima aula Olha quem está aqui sim Começando esta maravilhosa Ao vivo, ao vivo Alex sim, dando aqueles berros aqui. Berros, gostosos Aqui pra todo mundo acordar, deixa eu melhorar. Tá, tá tudo, certo, ó, é tudo certo? Como é que vocês estão, gente? Saudade! Beijocas pra vocês! Vamos Menor começar a gritaria! De Sim! Física. Nossa aulinha de física aqui. Porque a gente está começando aqui, um novo ciclo Hoje é um novo dia De um novo tempo, Alex, que começou Sim, vamos começar Este novo ciclo de estudos nessa minha parte aqui de física que eu devo dizer para vocês Que ainda dá ainda, não, ainda dá tempo de aprender física Até a sua prova de Enem E eu vou provar Desete. Seja proveitosa pra mim, pra todo mundo que está, que está envolvido nessas, é, nessa proposta. Essa semana eu tô 300% focada no meu TCC. E somente no meu TCC. E aí, todo o resto tá ficando para trás. Tá ficando para trás o canal. Não gravei o vídeo. Deu de tocando violino, que eu tenho que tocar e gravar toda semana. Os outros trabalhos da faculdade, porque eu não tenho só TCC, eu tenho quatro estágios. Esqueci, buraco Eu tenho um prova amanhã, não estudei nada. As mesmas orientações que eu coloquei também na minha cartinha de geriatria, coloca também. Sinto como se meu punho estivesse queimado. Então ia só no esquerdo. Não sei porquê. Os dois punhos assim do Nathmallow tipo aqui. Mas eu acho que é porque ele fica em cima da parte que é mais quente do da tipo E aí. Gelo pra aliviar. Gelo pra aliviar café pra um sapó. E água. Porque certeza que 20% das minhas paranoias é falta de água. Meu Deus. Nossa, falta 14 minutos. Ah, será que é o que? Foto, é? é. ...mais velha tal, tá? acho que eu comecei a trabalhar com desenho, deve devia ter uns 24 anos, sei lá, já tinha uma outra profissão. É, posso contar isso mais pra vocês no, em outros vídeos ou mesmo no curso online? Bom, a última vez que eu gravei alguma coisa nessa câmera, eu tava gravando no final de semana, que eu estava participando da live da PAN e acabou que eu li muito durante esse tempo. Acabou que eu não gravei mais nada depois disso, porque eu decidi me dedicar 100% ao meu TCC e eu apresentei o meu TCC dia 29 de junho e foi ótimo, estou aprovada no TCC. E antes disso, o meu irmão ele teve que ir para o hospital porque ele teve início de pneumonia e eu fiquei desesperada. Porque meu irmão foi pro hospital e aqui em casa todo mundo ficou maluco, achando que ele tinha pego Covid. Mas fazendo, chegando lá ele fez o teste deu negativo. Obrigada. Todo o esforço que eu faço ao sair de casa de usar álcool gel em tudo, tá valendo a pena. Valeu a pena e ele já tá em casa. Eles voltaram pra casa no dia da apresentação do TCC, então foi muito, muito bom pra mim porque sabe, é um momento muito importante da graduação apresentar o trabalho de conclusão de curso e só de imaginar que tinha a chance de eu apresentar e a minha mãe e o meu irmão caçula não, não estariam em casa isso dói demais, mas eles estavam em casa, eu busquei eles um dia e aí no domingo, um dia antes, eu queimei minha mão, foi anteontem, não sei se vocês conseguem ver mas esse aqui foi óleo que respingou na minha mão. No um dia queimou, coloquei na água, né? E aí eu fiquei com a mão na água. E aí eu ficava com a mão na água. E aí eu tentava tirar pra seguir a minha vida com a mão fora da água. E era impossível. A dor, assim, inacreditável. Eu fiquei com a mão na, na água por umas três horas. Até eu conseguir tirar a minha mão e conseguir viver tranquilamente. É, sem estar com a mão... <risos> Direto na água. Então, como eu apresentei meu TCC ontem, hoje é terça-feira, dia 30 de junho, eu vou voltar a estudar para o salva, porque eu nem lembro quando foi que eu parei de estudar para o salva, mas, assim, faz bastante tempo. Porque, como eu falei, eu queria me dedicar ao TCC, me dedicar às coisas da faculdade, para terminar as coisas da faculdade, e aí poder ficar focando com uma tarefa de cada vez. Tô muito branca nessa, nessa luz. Peraí. Enfim, e aí... Eu continuo acordando super tarde, porque o relógio tá ruim, então vou buscar o almoço agora e aí quando for duas horas, são meio dia e trinta e dois agora, quando for duas horas, três horas, eu começo a estudar pra me Missalva. O salva ele tá diferente agora, eu continuo no extensivo do Missalva. E antes era três módulos por turno. Agora são quatro módulos por turno. Então, hoje eu vou tentar estudar os quatro módulos de segunda-feira. Aí, na terça, não tenho... Eu não coloquei módulo para estudar, porque terça é o dia mais corrido da faculdade, mas calhou que hoje não ficou corrido. Então, amanhã eu vou estudar o de terça. Oh, aí, na quarta, eu vou estudar de quarto, porque terça não tem módulo. E aí assim, é porque eu tenho só quatro dias na semana que eu estou pelo Salva por conta da faculdade. Então, vou ver se eu consigo dar conta e vou ver se eu consigo estudar tudo de novo, voltar ao ritmo de estudos com Missalva, que eu perdi completamente devido aos acontecimentos nos últimos dez dias. Foi, foi muito.. Foi uma semana muito, muito difícil pra mim. Mas tá tudo em ordem agora, exceto por essa.. Exceto por essa queimadura aqui que tá na minha mão. Que eu não sei se vai sumir. Eu tô usando essa maquiagem agora. Eu tô usando o corretivo da Ruby Rose. Gente, que corretivo bom. Eu amei. ter uma reunião com a minha coordenadora para ver como é que vai ficar resolvida a minha vida carga horária vou formar, não vou formar enfim, basicamente agora eu tenho alguns projetos para terminar pra minha carga horária ficar ok e eu vou organizar toda essa questão na minha agenda Para quem não sabe, eu organizo a minha vida no Google Agenda que eu assisti um vídeo da Roberta Frossar que ela ensina como é que faz tudo e aí eu vou deixar o link aqui nos cards para você assistir o vídeo dela, e aqui na descrição também vai estar o link para você assistir, que ela ensina basicamente como é que ela se organiza, né, na época que ela ensinou a fazer isso, ela tava fazendo três faculdades, então ela precisava ser muito bem organizada, e como eu tenho agora esses projetos da faculdade para terminar e tô estudando pro Enem, é... tá sendo essencial usar esse Google Agenda pra mim, além de outras coisas, que eu também estudo... Estou estudando aquarela, estou estudando arte, ilustração e violino também, que eu estudo violino e eu tenho as minhas tarefas de violino. Então, eu uso o Google Agenda, eu vou deixar o vídeo, já falei. E... É, eu estou terminando o meu primeiro módulo do dia de matemática. E eu estou muito feliz porque é um módulo de geometria plana, de círculo e circunferência. Círculo e circunferência cai todo ano no Enem e todo ano... Assim, não todo ano, mas... Eu sempre errava de vez em quando, sabe? E aí, é, assistindo as aulas do Gilberto, que ele é do Aprovação 360, ele falando como é que você... Sabe que uma matéria você vai errar? Como é que você não corre atrás dela? Como é que você não estuda ela? E aí hoje, finalmente, eu citei pra estudar. Tô tendo um aproveitamento muito bom. Tô fazendo os exercícios e acertando. Nada mais gratificante do que você fazer exercícios de uma matéria que você não acertava e você está acertando. Tudo pra mim. Então... É, pra quem perguntar, eu não sou da turma do Aprovação 360 do Gilberto. Eu pego o conteúdo dele gratuito mesmo no Instagram e no YouTube dele. Assim, tudo pra mim. Ele dá uns tapas na minha cara, assim, que eu preciso muito na minha vida. E muito bom. Daí eu vou terminar aqui, continuar estudando meu módulo. Eu parei o módulo pra entrar na reunião com a minha coordenadora. E também pra almoçar, que eu não tinha almoçado. E eu tava tremendo de fome. Não façam isso. Erradíssima. É, então agora eu vou... Continuar estudando matemática, no caso, fazendo os exercícios para finalizar o módulo. Eu vou esvaziar a memória da câmera porque está acabando. Eu vou passar tudo para o computador. E aí eu vou passar para o segundo módulo, terceiro módulo. E se tudo der certo, finalizar os quatro módulos do dia. E depois editar o um vídeo para ir ao ar amanhã, dia 1º de julho. Eu espero que eu consiga. A ah, minha queimadurinha. Pequenas grandes vitórias do dia. Módulo de segunda, feito na terça, mas concluído com sucesso. Yes!